Falar com você aí. É, ué, tem que acordar quatro horas pra gastar até 5, aí 5 já subo lá pra tratar o, uns passarinhos lá. Hoje você Cara, tem, hoje tem é quantos, Oxoito? Hoje quant, quant, quant, quant, quantos são o seu plantel hoje? Ah, não tem muito não, Zé. Tem uns. Deve ter umas 40 fêmeas, mais ou menos, um pouco de macho lá. Ah, tem bastante macho até, que eu falei pra você, né? Tem bastante. É, tem que acabar um pouco ainda, Zé, dos machos. Hoje, quais, quais, são, quais são os principais galadores que tem hoje no teu plantel? Ah, eu tenho o Fala Mole, né, Zé? Eu tenho o, o Dallas, esse Santa Helena, Só um minutinho. o um do Santa Helena. Fala um pouquinho desse Fala Mole. Conta um pouquinho da história é. dele pra quem não conhece. Fala Mole? É. Fala Mole veio lá do Prudente. Aí eu peguei esse Fala Mole do, do, do... É como chama ele, rapaz? Esqueci o nome dele, é... Esqueci o nome dele. Esse Curió Fala é. Mole, ele é um repetidor, é boa voz. Não. Qual é as características desse, Não, fa a desse Fala Mole? A, vo a voz é boa, Zé. A voz é de soberano, porque ele, tem, ele carrega a janela e soberano, sabe? Ele é soberano e masalho por trás. É tribalista. Da raça tribalista. É. E aí é eu estranho, coloquei o nome dele. É por que de você colocou porque... o nome dele de Fala Mole? <risos> é porque o rapaz lá, o rapaz falava meio mole. Falei, vou colocar Fala Mole nele. É o Luizinho, Luizinho. Luizinho ah, tá. de Prudete. O ex-dono é, falar... ex dele? Que tinha fala mole? É, fala mole. Fala meio molão, né? Fala, ah, eu vou colocar de fala mole nele. É, e coloquei. Mas carrega uma carga genética muito boa esse passarinho aí. E qual tem um, próximo... um por e baixo. qual o próximo do... pássaro aí do seu, do seu criatório aí, galador, que você tem? Qual, qual outro que você tem? Ah, tem o Dallas, que veio lá, de Prudente, lá do, do, do, do, do. da turma lá também, lá perto de Venceslau, né? Eu peguei também, da turma do Maurinho ali. E qual é as características desse Curió Dallas? Dallas é Euros, velho. Carrega, carrega a garga genética do Euros. Canta Euros. bem, voz uma... boa... É, de... Não, teve um ciote dele, é, eu criei o um ano passado, teve um passaria com a voz melhor teve dois da, da mesma linhada. Um saiu com a voz boa e o outro saiu com a voz mais fraca, mais ligeiro também. É, e eu tô com um deles esse ano aqui, vamos ver o que que vai fazer, né, porque eu criei, acho que, dez passarinhos só, eu passei dois do Santa Helena embora, e passei, acho que, mais um embora, e tô com um desse Estrela, tô com outro Estrela também, Santa Helena, um com o Dallas, tem um com o mole Soberano, e tem que eu ganhei do, do Ivanzinho de Assis, gente boa, e tem um do Alcione, de Goiânia, que ele tava me devendo e ele me pagou. Mas não tá cantando, Zé. Já acabou a muda, mole. tudo, mas... Eu, eu, eu Fala, Foi. mole o Dallas, e qual é o próximo galador que você tem aí, que você pode destacar? Ah, o, eu acho que o Santa Helena vai ter futuro, né? Eu acho que o Santa Helena, porque eu tirei dois filhotes dele, os dois aprendeu, sabe? Uma de uma e outra de outra, porque os passarinhos morreram muito, né? Esse Santa então, Helena também é um curió macho. Qual é a carga genética dele? Santa Helena, ele é, ele, é, ele é estrelado, acho que é, estrelado da Barra. Lá do Marquinho, lá de Santa Catarina, acho que é. Ele que teve esse passarinho. Mas eu acho, eu acho que vai dar bom esse passarinho. Eu acho que ele vai dar bom, pela característica dele. E esse, não, ele tá, esse ano aqui, essa temporada aqui, ele tá repetindo muito, Zé. E ele canta até bem, canta bem. Perdeu, ele chegou no clássico, perdeu algumas notinhas né, de ligação, mas tá cantando bem. Tá cantando bem ainda. Repetindo muito, chegando muito. É, ele fala falam hoje só em minuto, não sei o que, né? Ele não conta mais em samaritá, né? Eu acho que chega um minuto, um minuto e pouco nas cantorias dele. É, e o outro também, que tem a voz boa também, é, passa, passa menos, mas passa canto. É, canta bem também. É, vamos ver aí o que, que vai virar. Eu tenho um curumim lá do, do, do Adriano também. Nem galei com ele ano passado. E tem esse vai e vem, né? Ah, esse vai e vem aí do Capadócia, né? Não, eu, eu não sei, eu, eu peguei eu, da criação do Carlinho de Brasília, né? O, esse vai, hein? bom, é irmão do Pranalto de Ninho. É, pra mim pegar esse passarinho aqui, porque o final do Adnils falou pra mim, né? O Xote, eu não tô conseguindo pegar o passarinho do Carlinho de Brasília. Você não quer fazer o intermediário pra mim? Ele, ele é seu colega, né? Falei sim, eu acho é em contato com ele. Deixa eu falar uma coisa aqui. É, Tem criador ah. que quando sabe que você tá interessado, bota o preço lá em cima, né? Aí, aí então, escuta aí, aí, fala pra mim. Aí, qual é a técnica que você eu... usa? Qual é a técnica que você usa pra comprar o passarinho sem o cara saber que tá vendendo pra você? Fala aí pra nós aí. Aí você falou um negócio bonito, Zé. <risos> na época lá, na época lá do, do, do, dos carburadores antigos ainda, né? Uhum. Então, pra mim comprar uma sêmia aí de uma turma daqui perto, eu tinha que mandar o outro mesmo pra fazer um negócio pra mim. Eles não queriam vender, não. É. Ou então colocava um preço falei... muito alto. É, aí eu falei, ó, vai lá. Não, eu sabia até o preço mais ou menos, né? Que o cara já tinha falado com uma turma aí. Falei, vai lá e compra essa fêmea pra mim, que, eu, que me interessa. Aqui de Itupu, mesmo, um colega meu. Uhum. Falei, a que não me interessa, que ela só tava pior de bom essa firma aí. Eu conhecia ela, que era a raça do Miracatu. Ela na, na maninha com o Miracatu. Então tinha o sangue do Soberano com o Miracatu. Aí eu falei, vai lá e compra ela. Aí. Só que o Parmegiano já estava interessado nela. Aí eu um negócio lá e fui lá comprar ela. Mandei um rapaz comprar para mim. Uhum. E comprou. E trouxe tudo. Uns dias depois o Parmegiano veio. E aí <risos> acabei cedendo para ele que o não ia ficar chato também. E ele levou embora. Mas teme é boa. A fêmea é que dava só resultado. Mas febre. aí você sempre, Mas usou, o... você sempre usa o Nem intermediário para poder fazer o, bem, o meio de campo. É, aí eu levava sempre um picareta também, né? Um colega meu. O que, que é pra, o picareta? Pra Fala pra nós aí o que, que é o picareta. <risos> o picareta é aquele que vai te ajudar no preço e falar com o cara. Vai quebrar primeiro, a pedra. E... É, aí eu levava sempre ele, levei ele em apareci tabuada, levava ele em orinhos. Fala aí o nome desse picareta aí pra quem quiser usar esse picareta aí. Fala aí o nome dele aí. Não, mas esse já faleceu. Zato. Era é. Zé <risos> é Leugim. Zé Leogin. Aí eu levava ele, levei eles no torneio de São Paulo, levei em aparecida Boada, levava em Niorinhos, Prudente, em todo lugar. Ele fechava a lojinha de alfaiate dele lá e ia comigo, <risos> para me ajudar lá a comprar. E ele sabia é, negociar achava... bem? Ele negociava bem? Negociava bem, ele era um picareta bom. <risos> Aí tinha, tinha o Chicão Preto também, né? Chicão Curió, que chamava ele, mas já era mais devagar que ele não saía quase o outro, não. O outro você chamava, ele já ia. Aí esse outro também, ele já apareceu também, e esse outro que eu mandava comprar, um intermediário lá, é, a Sotês de Quintana, ele entrava no, no negócio para ele comprar lá para mim. Aí ele ia lá, ficou uma fêmea lá em Aparecido tabuado né, Zé? Aí eu tinha que mandar comprar também, comprei tudo lá. Aí era o Soscido ainda, Sido, é o Sido lá. E comprei também o resto que tinha lá. Era o um Americano, o Zé, que tinha lá, do Juvencio na época lá, esse passarinho dava muito fiote bom lá, aí eu mandei pegar também tudo lá, comprei tudo de lá também, na o época, Chote, lá. E hoje, rapaz, hoje a gente vê, hoje a gente vê o Curió, no Brasil inteiro tem muita raça boa, muita genética boa, todo é, mundo é. tem genética disso, genética daquilo, mas a grande maioria dos criadores Brasil afora tem genética sua, né? Ah, eu deixei... eu esparramei bastante, né, Zé? Fala que não esparramei, esparramei os criadores aí, nas cocheiras da turma aí, né? É, ah, porque eu não segurava, né? Antigamente, você criava um tanto lá, segurava uma fêmea e o resto você mandava embora, né? Era doado, era trocado, qualquer coisa você fazia. Nós juntava demais, né, Zé? Você criava com, com 50 fêmeas, faz a conta pra você ver quanto que dava de fêmea, de macho. É metade macho, metade fêmea. Então, você tinha que desvaziar, para você começar a criar outra vez, tinha que desvaziar. Era muita fêmea demais, soltava dentro do viveiro lá, tudo, mas era demais para criar. E agora, já, já, já, de idade, já fica maior. Mas eu de sei, norte gente, a sul não. do Brasil, tem genética sua, né? Tem. Ah, eu mandei muito passarinho para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? Esparramou muito, né, Zé?